O nosso mais novo quadro aqui do canal vai mostrar pra você tudo o que rolou na Mystic Fera, a maior feira mística aqui do Brasil, que aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro. Então vem comigo pra essa aventura completamente nova aqui no canal. Assiste esse vídeo até o final. Olá tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com o um bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. No vídeo de hoje eu trago para vocês o primeiro episódio do nosso novo quadro de vassoura por aí e nesse episódio eu vou mostrar como foi a minha estada lá em São Paulo no evento Mystic Fair, que é a maior feira mística aqui do Brasil, que aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro dezembro certo e eu também vou falar para você aí do outro lado que quer me conhecer aí que quer participar de ritual feito por mim que quer aprender comigo seja com aula com workshop ou que quer me ter aí ó num evento na sua região como fazer para estar juntinho comigo não é segredo para ninguém que eu sou um menino do interior então para quem é do interior provavelmente vai saber que informação às vezes é muito difícil de chegar. No início do meu desenvolvimento mágico e espiritual, falar sobre bruxaria, falar sobre o Ica era uma coisa muito complicada. Sem contar que a gente não tinha muito conteúdo. Óbvio que hoje em dia a gente tem a internet que traz a gente uma facilidade maior, não só de conhecer pessoas, mas também de conseguir fazer compra de livros e instrumentos mágicos que chegam até a nossa casa. Mas eu tenho certeza, por tudo que eu vejo dos comentários de vocês aqui no canal, que existem cidades que são menores ainda que as minhas, que não tem grupos de estudo, que não tem sacerdotes de bruxaria, que não tem nem sequer lojas, mas tem cidades próximas que podem, talvez, ter Coisas legais e essas pessoas ainda não sabem. Eu demorei muito tempo para conseguir é, sair daqui de, de Sorocaba, onde eu moro, e conhecer pessoas. E hoje em dia eu tenho um pouco mais de abrangência, fora o canal, né? Que me possibilita esse contato com lugares e pessoas. E é por isso que o Divassoura por aí surgiu. Como uma maneira de eu poder mostrar para vocês lugares novos. E também para você do outro lado, que tem uma loja, que tem um templo, que tem um museu, que tem um hotel, que tem alguma coisa que trabalha, magia e espiritualidade, que quer mostrar para o mundo que existe. Desse modo, o canal passa a ser um lugar de encontro, tanto para vocês, roxo nós, que estão querendo encontrar lugares seguros para praticar, tanto quanto para você, empreendedor, que tem um lugar seguro, que tem conteúdo, que tem material e que pode ceder esse espaço de alguma maneira e que já faz isso. Isso, né? dando cursos, fazendo rituais e que talvez as pessoas ainda não conheçam. Então, essa primeira edição eu vou mostrar para vocês a Michigan Fair que eu fui convidado para levar uma palestra e estar no evento com vocês, os meus Rochnóis, e foi uma experiência incrível. O de por aí já era para ter acontecido há mais ou menos uns dois anos e alguma coisa atrás, mas por conta da pandemia acabou não acontecendo. Então, a gente retoma o projeto é, com os novos movimentos que o mundo está fazendo e traz de volta essa possibilidade de reencontro. Então, se você é rouxinol aí do outro lado, sabe que na sua cidade tem uma loja onde tem curso, tem um espaço esotérico legal que tem rituais e pode estar me cedendo o espaço para re realizar ritual que conhece o dono de algum lugar legal que tem interesse em realizar rituais mágicos que conhece um templo que conhece alguma coisa aí na sua cidade que quer mostrar um pouquinho mais a que veio ao mundo ou até mesmo que tenha um evento cidades aí do outro lado roxinol que tem evento como a Mischief Fair e que que querem mostrar para as pessoas que existem essas pessoas podem estar entrando em contato comigo pelo e-mail, o e-mail vai estar aqui embaixo, é cedricnightingale@gmail.com ou pelo Instagram, cedricnightingale, certo? Arroba cedricnightingale lá no Instagram e me mandando uma mensagem pro direct, porque aí a gente consegue fazer esses trâmites. Eu posso ir aí na sua cidade, naquela loja de magia, naquela loja esotérica e te dar um curso, fazer um ritual e assim mostrar um pouquinho mais pro mundo o que a sua cidade tem para oferecer e ficar mais pertinho de vocês, meus roxinóis. É uma maneira da gente conversar. Conseguir de alguma forma mostrar esses lugares e reunir pessoas. A Misty Fair foi um dos contatos mais bonitos até o momento que a gente pode ter com vocês, com o Chinois, e ela aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro de 2021. Ela ocorre em São Paulo e no Rio de Janeiro. Nós estivemos nos dois dias, no primeiro dia a gente fez uma palestra com vocês no Auditório 6 e a gente também teve algumas participações, umas coisas que estavam acontecendo pela feira e no segundo dia a gente só curtiu, tirou foto e ficou juntinho com vocês o tempo todo até o momento da feira acabar. A feira contou com vários stands de produtos diferentes relacionados tanto a magia quanto a espiritualidade é, de maneira geral. Foi muito legal também observar as palestras, tiveram vários auditórios tendo palestras a cada hora, diversos rituais acontecendo, show, apresentação, foi muito, muito gostoso ter vocês os roxinóis também, ao longo de toda essa trajetória, tinha muita coisa legal para fazer, como vocês podem ver aí nas imagens. Na feira é muito legal a oportunidade de poder comprar instrumentos mágicos e ritualísticos que a gente nem sempre consegue encontrar com facilidade. E quando a gente acaba encontrando na internet, ele é o dobro do preço. Então foi bem bacana essa parte também de conseguir encontrar não só instrumentos mágicos, mas essências, ervas e coisas que realmente na internet acaba saindo por um preço muito maior. Na feira foi muito gostoso de não só conseguir encontrar esses produtos, mas também poder conversar né, com os estandistas e, e saber deles também como eles conseguem ou desenvolvem o produto sem contar é, o contato que a gente pode ter também é, de modo mais íntimo, né? porque muita coisa na feira também é feita de forma artesanal. Então, ouvir as histórias e ouvir como aquelas pessoas desenvolvem os trabalhos delas para levar com tanto amor e carinho para a feira foi incrível. Outra coisa muito legal que acontece na feira, principalmente para vocês que gostam de ler, é poder encontrar com os escritores... É, e os magistas que vocês acompanham. Então, eu pude encontrar com o pessoal do Conhecimento da Humanidade, que é um canal que eu acompanho até hoje. São é, pessoas que eu gosto muito e pude não só conhecê-los pessoalmente, como participar de um quadro de lives que eles estavam fazendo lá. Conheci também o Ney Naif. É, ganhei dele os três livros dessa nova coletânea autografado. O Ney Naife é uma pessoa incrível que fez parte, faz parte da minha jornada enquanto oraculista. O meu início de trajetória começou com, com com as obras do Ney e agora vou destê-lo é, na minha estante, <risos> os livros autografados. E, e ter ele também como amigo hoje que a gente conversa, foi muito incrível conhecer, ver pessoalmente, tirar foto gravar, foi assim, meu momento chat, foi muito bacana eu também participei de alguns rituais é, e algumas sessões terapêuticas que rolavam na feira esse momento com, com o pessoal da Tenda Xamã foi muito legal, foi uma experiência muito gostosa é, sem contar que tiveram outras atividades ao longo da feira, que eu acabei não conseguindo gravar, porque era eu e o Italo revezando né porque estava acontecendo lá, mas tinham muitas atividades voltadas para essas questões de cura, autocentramento é, acontecendo simultaneamente do início ao final da feira. Além de poder tirar foto com vocês, abraçar vocês, ouvir um pouquinho da história de vocês, foi muito legal a gente sentar e comer juntos, porque a gente teve uma parceria incrível lá na feira, que foi o pessoal do Pão do Pai, que não só cedeu para os meus hosts nós alguns vouchers, de desconto, para eles poderem comer tranquilos, mas também se deu a nossa alimentação. Então foi muito, muito legal esse processo é, da gente se conhecer e da gente ter um cantinho para a gente poder comer juntos e conversar um pouquinho. A Mischi Fair é um evento cheio de possibilidades, onde você pode definitivamente encontrar diversas coisas que vão se encaixar na sua realidade e vale muito a pena você é, se deslocar até a feira para viver essa experiência incrível. Nesse ano de 2022, assim que tiver feira, você pode ter certeza que eu vou estar tá lá, eu vou levar palestra, eu vou levar ritual e a gente vai poder se encontrar de novo para tirar foto, para se abraçar e para poder passar todo aquele tempo juntos, que é muito importante para a gente para os noise, nós, para o pessoal que me acompanha e também é um momento muito importante para mim de poder ver os rostinhos de vocês, assim ó, pessoalmente. O Divassoura por aí é um quadro que tem exatamente esse intuito, de poder apresentar um pouquinho mais do que vocês aí do outro lado fazem, você que é... Dono de loja, você que é dono de algum templo, você que tem um espaço holístico, você que organiza feira, um evento, de conseguir ter esse contato próximo com é, o seu público, com o meu público e também um espaço para que nós, roxinóis, Nós, possamos nos encontrar. Então, se você é do outro lado é empresário, tem algum evento, organiza alguma coisa, ou até mesmo tem um espaço espiritualista e quer mostrar um pouquinho do seu trabalho, é só entrar em contato comigo, caso você queira aparecer aqui no quadro. E você, Rouxinou e quer me ter aí na sua cidade de alguma maneira, ter um curso, um ritual ministrado por mim, também pode organizar, entrar em contato comigo pelo e-mail, cedricnightingale.gmail.com ou lá pelo Instagram, cedricnightingale, e a gente pode organizar esses trâmites. Eu posso sair do seu lado participando juntos de um ritual, organizando aí alguma aula para você e também trazendo aqui para o canal, mostrando como esse universo aí funciona, certo? É uma maneira da gente conseguir, de alguma forma, estar juntinhos. Agora, nesse novo ciclo de desenvolvimento aí do nosso canal, das nossas vidas, nesse ano de 2022. É isso. Logo mais, espero ter outros episódios de Vassoura por aí. Conto com o seu contato, seja você lojista, dono de espaço atualístico ou até mesmo roxinol, que queira aí é, estar comigo um pouquinho mais perto. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A gente também se vê em breve, nesse ano, na Mistic Fair. Um beijo. Muito obrigado pela audiência e que o sol possa iluminar o seu caminho. Tchau!